Muito bem gente, muito bem, estamos hoje, estou aqui em São Sebastião do Paraíso novamente é, para quem está acostumado aí sempre a é, pegar aí os vídeos aí direto de São Sebastião estamos aqui novamente, em... é, nesse horário aqui já é um cair da noite os óculos não tem problema não, todo mundo já sabe né, eu gosto de óculos aqui meu amigo Zé Paulo né, é, do lado, é, meu amigo Zé Angola né, mais conhecido como Zé Angola no pedaço é, a história nós já contamos Mas hoje nós viemos aqui Para o é, nosso amigo Zé Paulo Mostrar para nós É a coleção de carros antigos que ele tem né é, Geralmente o pessoal vai falar Poxa, mas um homem tem Coleção de carros antigos deve ter muito dinheiro Mas é carro de brinquedo, olha aqui ó Olha que maravilha aqui, ó é, Na verdade é maquete É, ma maquete? É, maquete chama isso aí ah, Olha só, então começa a mostrar aí pros nossos amigos lá da. Tem espectador né? também é, aqui pe É, pega... <risos> tá parecendo Neymar? <risos> é, é, <risos> é pe pega aí, e, e, mostra aí pro pessoal, hein? Pra ver essas belezuras aí que você tem, que você gosta ah, aqui de colecionar. é uma pirocombi, que ela, ela só toca música, toca pendrive. Ah. É uma pirocombi, só que ela é uma mais nova, não é mais nova, mas é tá que tinha dois vidinhos assim. Hum. Ela tem essa pirocombi. E é sonho de crianças, Paulo? Você, você, você, você, deus de criança, você gostaria de. Você gostava desse tipo de coleção? Deu de criança, eu gosto dessa coleção. Ah. Isso aqui tem a miniatura dela também, que é uma piruinha, que é a mais pequena. Depois tem essa outra aqui que é a, a média. Então mas mostra direitinho lá que não tem pressa não. O pessoal é, quer aí, ver direitinho, mostra ó. perto da câmera lá. Ó. Olha tem, só, tem essa, assim ó. Aí, tem essa pequenininha tal. Hum. e tal. E agora aqui, a, fora as pilocobis, eu não sei a marca. É. Eu não sei a marca dele, mas ó, é um carrinho muito bonito. É um carrinho de coleção quem gosta, isso aqui vale uma grana do caramba. Que... deixa eu ver se eu consigo ver a marca disso aqui, eu não estou vendo muita coisa, mas não, quem, quem sabe, sabe né olha aqui é... não, deixa eu ver aqui tem aqui sim rapaz ó. olha aí, é 1956 é um Corvette é, tá aqui a, a inscrição aqui ó, olha só, não sei se a câmera tá pegando, mas é, o nome do, do carro é Corvette, Ele é, provavelmente deve ser americano né, é um não... É provavelmente pelo modelo, eu mesmo, mesmo eu nunca vi nem foto disso aqui no Brasil, né? Deixa eu ver aqui, Zé Paulo, às vezes eu consigo ler aí, é, essa caminhonete. e mostrar direitinho aqui, né? Não sei se está pegando aí, Ricardo. É, sim, sim. Olha só, uma caminhonete ó, perfeitinha, né? Abra as é, o pessoal que gosta da, das fotos aí de, de veículo antigo, né? nós estamos mostrando aí as miniaturas hoje, né? Olha só. É, tem que suspender esse óculos, né, que sem ele eu não enxergo nada, com ele eu não enxergo nada também, então apostou tudo errado aí. É, deixa eu ver aqui, é uma Chevy Space Girls, é daquelas, daquelas meninas que dançavam na televisão? 1966. 1966, 1966, ó. Parece que eu já vi isso em filme de Jerry Lewis, alguma coisa assim, né? Você gostava do Jerry Lewis, Zé Paulo? Ah, eu não era muito fã Não? Não? Eu, eu lembro de uma passagem do filme do Jerry Lewis, para quem conheceu, é, uma vez que ele foi tirar a leite, é, foi no curral tirar a leite, ele errou a porteira. É, ele entrou nos aposentos do boi e deu um rolo danado, isso aí é, é coisa para outra hora a gente contar. Você entendeu, né, Zé Paulo? Mais ou menos. <risos> é um Fiat 500, provavelmente Fiat da, é, do estrangeiro, porque é esse modelo aqui nunca vi no país. Provavelmente lá da. De, você sabe de, de qual país que é oriundo do Fitch? Fitch Alemão, né? Ah, provavelmente é de lá então, olha aqui, ó. Legalzinho, né? Alemão ou é Italiano, falei errado. É, é italiano? É, é italiano. Olha né? aqui, ó. É teto solar e tal. Bem, bem feito mesmo a, a miniatura, né? Italiano. Muito bom. Pra quem gosta aí, Eu ó. Eu acho. Olha aí, esse aqui <risos> parece que é, é bem interessante, esse né? É bonito. Hein? Olha esse só. É moderno, tá pegando aí? Tá, pegando certinho. Olha só. Isso aqui é um estilão americano, provavelmente, eu não, não sei direito, deixa eu dar uma olhada aqui, a marcação. É, você faz coleção desses, desses carros, desde de quando, Zé Paulo? Você, você tem ideia? Ah, desde quando eu me conheci por gente, eu comecei a comprar. 1957, isso aqui é um modelo de 57, do ano de 57, Ford. É, não dá para entender muito bem a, o nome dele, provavelmente é, da, é dos Estados Unidos, né? Olha só que coisa linda! Muito bem feito, né? Provavelmente é quase igual aí o original, não tem o que tirar. Não conheço o original, eu tenho faço ideia, né? Essa aqui é a famosa Amazonas. Amazonas, né? Que a gente fez um vídeo aí há poucos, há poucos dias atrás, aí, que colocamos no canal. Essa aqui é a famosa Amazonas, que foi produzida aqui no começo. É, no Brasil essa aqui para quem não conhece é a mãe da, da veraneio né a fama, o famoso camburão da polícia que foi começou nos anos 60 a ser fabricado a Amazonas foi um pouquinho antes foi na época da Chevrolet Brasil e depois é, depois eles ela parou de ser fabricado e veio a veraneio o famoso camburão aí que ficou muitos anos aí no Brasil é, servindo aí a população brasileira, né? Esse aqui, aqui também a marca. Esse aqui, provavelmente, eu creio que seja americano, mas vou dar uma olhadinha aqui embaixo, que tem a marca. É, deixa eu ver. Aqui... É, aqui já está um pouquinho escuro, né? Tá um pouquinho... Ah, um Ford. Aqui está... Está tá escrito Ford... Ford 5? 5. que que Será que é o nome disso? É ah, um copê. Ford Copê. Tá escrito aqui, ó. Olha só. Chique demais, hein? Olha só. Muito bom. Você, você, você, ultimamente você paga caro dessas miniaturas. Não paga não, Zé? Porque uma, uma miniatura de plástico já é, já é caro. Então, isso aí é um Fordinho 29. Aquele hum. Fordinho antigo. Isso aqui é... Aquele é Fordinho que... Eu, não, eu não vou falar não, mas... É é... Você foi no casamento teu com esse Fordinho, né? Não, não cheguei a ter essa honra, não. Eu seria um predilégio chegar num Fordinho desse aí, mas não, não tive essa, essa graça, não. Meu marido não gostava da graça, não. É, deixa eu ver aqui. Não, esse aqui não tem um o nome, infelizmente. É, vamos ver isso aqui. Mas é o Fordinho 29. Tá certo, né, pessoal que tá nos assistindo aí, não se esqueça, né, nós estamos aí de segunda a sexta-feira pela Rádio Saudade do Sertão, do www.radiosaudadesertão.net né, estou aí das 7 às 8h50 da manhã, quando estou inteiro, né, que às vezes <risos> a gente precisa descansar um pouco, <risos> Ei, ai, ai deixa eu ver aqui o nome desse aqui, é... Não, também esse aqui, muito bonito, né? Mas não tem o um nome, olha só. Olha que coisa linda. Eu creio que tá, a câmera tá pegando legal né Ricardo? Tá pegando, sim. Olha certo só, né? Muito lindo mesmo. O pessoal da velha guarda aí, alguns já lembram, outros nem Bem nunca é conheceu, né? Ah, esse aqui, né? né? Bonito esse olha só. Muito é, bom mesmo, pouco, né? E... Isso aqui é uma... é, é lindo demais. Uma, pra, quem não, pra quem já me conhece, né, e conhece um pouco da minha história, a gente foi criado num lar bem pobre, né, e na época, eu, inclusive acho que eu falei para você hoje, o Ricardo não sabe ainda, o sonho meu de criança, que tinha 7 para 8 anos, a gente ia nas lojas americanas e lá tinha uma miniatura do famoso dinossauro da aviação cometa. E era um sonho nosso. De criança tem uma miniatura daquela, mas para você fazer, a ideia, Ricardo, era um quarto do salário do meu pai, não tinha como. As pessoas reclamam que tá, a situação tá feia hoje, mas eles não sabem o que, que é a situação feia, o que nós já passamos no passado. E, e eu já passei, o, o, o Zé Paulo deve ter passado pior, né, porque o Zé Paulo tem uns dias a mais que eu, né, Zé Paulo? Por aí, mais ou menos. Mas Deus é bom, né? Deus é, é bom, nós estamos não, aqui, é Maravilhoso, né? Só segura aqui que eu não sei onde você põe isso aqui. Isso aqui é um camburão? Isso aqui é uma caminhonete, ah. se não me engano, Acho que não sei se é Chevrolet Ford. Olha só. Dessa, dessa maneira dá para focalizar bem? Tranquilo. Eu... É, Olha só coisa linda. Isso aqui é uma época linda, né? Eu, eu gostaria de ter vivido nessa época, porque era a época que realmente as coisas prestavam, né? Tinha... É, as coisas já eram fabricadas, mas para poder... Realmente vale a pena, né? Hoje você compra alguma coisa na, na fábrica aí, o negócio já vem com os dias contados, já não, já não dura muita coisa. É uma Chevy Stimpler 1955, não vai reparando, não que eu não leio inglês, não né? Porque eu, de brasileiro eu entendo pouco, inglês absolutamente nada. Isso aqui é, provavelmente deve ser um fusca conversível. É, isso aqui é o. É o Corno ah, é o Corno Fusca, rapaz, você sabia que a Volkswagen teve esse problema, né? É, mas é. você acha que não é... Não, não exatamente, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó, esse Fusca aqui, quando saiu teve muito problema, não teve aceitação no Brasil, apesar de ser legalzinho. É, ele era, como é que é? Cornovag, ele, era, ele era, foi apelidado com isso no Brasil e por isso foi, teve até fechar a fabricação desse tipo de Fusca é uma, O brasileiro inventa moda, né? É, não tem o que fazer para poder inventar essas coisas. É, deixa eu ver aqui. É, não é todos, não né? Tem uns que vão trabalhar, né? Vai fazer o quê? Não é todo mundo, não, né, Zé Paulo. É. é. O Zé Paulo está ficando quieto demais ou eu tô conversando demais? É bom. <risos> não, é apenas você entende um pouco aí, Não, sim. eu não tenho nada. Aqui, Esse aqui provavelmente deve é ser outro Fordinho 29. Não, olha só. Aí, Ricardo. Esse é pequenininho, mas olha essa gracinha. Isso aqui é a coleção do senhor José Paulo Ferrari de São Sebastião do Paraíso. Quem está começando a assistir o filme, é o vídeo, né? É, isso aqui não é cinema. <risos> isso aqui é dois, é dois companheiros mostrando um pouquinho aí da, da coleção que um deles aí gosta de fazer, né? E eu fiquei admirado e falei, vamos mostrar para o povo, né? Isso aqui é o Fordinho 29 provavelmente, daqui tá Fordinho 29, olha só. Muito chique, hein, Zé Paulo? É muito bom mesmo. Uma Rosimeira. você lembra desses carros? não é da, na, da época não da senhora, não, né? Não. não? Ah. Que ano que é? É, é 1923. Me <risos> <risos> Deixa eu é, ver, minha não. Mãe, minha mãe nem sonhava muito bem ainda. Não, acho que nem ela estava nascida ainda. É, deixa eu ver Pena, aqui. Acho que minha mãe é de 45 e está até longe. Não. Não, não tem inscrição, não. É, mas o Zé, o Zé ele conhece, né, ele já viajou muito nesse aqui. Não, é. Esse aqui, eu não sei se é uma Cinca, Chambord ou é Eloísa. Minha avó nem, nem foi a minha aqui, mãe. Deixa eu só ver o nome aqui. Vamos ver se a gente tem o um nome aqui para informar melhor, né. É, na, é 1955, um Chevrolet. Chevrolet. Só diz Chevrolet, mas provavelmente deve ser isso que você falou aí. Uma Cinca, é isso? É, não sei se é 5 ou a quem conhece vai saber é, o que eu estou falando. É 1955. Então, para ser o Aeroílis, eu sei do que você está falando, mas parece que é um pouco grande demais para ser o Aeroílis brasileiro. Deve eu ser, acho que isso aqui é o um americano. Deve ser a cinco, então. É, provavelmente, cinco, o, outro era mais, o outro era mais simples um pouco. Esse aqui é o, o Jeep. Então, olha aqui. ó. Esse é um Jeepinho. Ah, esse aqui já é o Jeep novo, né? É, olha aqui, mais ó. Mais novinho um pouco. Esse aqui é 2014, tá marcando aqui. Eu não sei se é a produção do, do, da, da miniatura ou do próprio Jeep. Parece que ele é bem mais mais ajeitado. Se eu não me engano, esse aqui é o rabo de peixe? Rabo de peixe. É, eles falaram que era rabo de peixe. Olha só, olha a chiqueza disso aqui, ó. Já pensou um carro mesmo? Brincadeira, hein? Ó. É, deixa eu ver se tem a inscrição dele de baixo. Deixa eu ver aqui. Opa! Ah, é um cadillac. É um cadillac 1959, tá, tá, tá marcado aqui. É licenciado, hein? O pessoal tá vendo aqui, ó. Isso aqui não é, não é miniatura chinesa, não. Esses carros aqui, com escrito licenciado embaixo, isso aqui paga caro. Porque isso aqui é, é considerado é, original. Original, a produção original. Esse aqui provavelmente é um bugre Olha só. É um bugrinho Isso aqui era o quê? A produção brasileira? Você sabe dizer ou não? Ah, um bugle acho que... sei, sei lá, né? Então, eu, aí eu já fico... Devendo que eu não sei muita coisa disso, não. Deixa eu ver se tem alguma coisa falando aqui. Aqui embaixo não não tem. Provavelmente deve ser é brasileiro, como não fala nada. Esse aqui já é um pouco mais moderno. Já é uma da da Uou, né? Já é um pouquinho mais moderno. Deixa eu ver aqui. Ford Mus. Nos... Ford. Mustang, bicho diferente que eu falei. Mustang, eu não... é um Mustang. Ah, o, o nome eu conheço, mas o carro, sinceramente, não lembro do modelo nem filme. O Mustang é da época do Maverick. Ah, entendi. entendi. É. é mais ou menos um Maverick atualizado, alguma coisa assim daí. Maverick, o, o Opala. Entendi. É um, deve ser um belo carrão. Né? Pra quem ainda Esse tem. aqui eu não sei a marca dele? Deixa eu ver se a gente acha aqui. Olha só, também tá bem chique, né? Bem esportivo, vamos ver se marca, se tem alguma marca aqui embaixo. De é... Deixa eu ver. Tá, total tá, tá. Um Jaguar. Ah, é um Jaguar. Um é... XR180. Olha só. O nome já ouvi falar demais, mas o modelo para mim é... é novidade. Não conhecia. Esse aqui também não sei a marca. Vamos lá, vamos ver se a gente descobre, né? Olha só. Ô Ricardo, fala pra mim aí qual que é o nome do seu canal Aí já aproveita aí pro pessoal se inscrever lá também, né? Então, é Ricardo Ferreira A.R.T. Então, arte com os pontos né Ricardo Ferreira Arte Certo, você é um dos melhores desenhistas Aqui de paraíso que eu conheço desenho né? realista, tem é é. toda questão de desenho no meu Desenho, canal. É tudo, inclusive Retrato, o que tem a avó a Retrato da avó, do ah, vô Ah, se que... encomenda também lá então, tá... 1957 Chevrolet Corvette. Corvette. Corvete. Ricardo faz de tudo um pouco, né, Ricardo? Até a compositor aí de música evangélica, é né? Faz um fidelidade, um né? Então. <risos> então um Esse aqui também não sei a marca. E você, ó, Zé, o que você faz na vida? Ah, eu... Trabalha, né? É. Eu trabalho no dia de dias parado. Não, oxe, não, fala isso não, o povo pensa que você é vagabundo, rapaz. Né? Não, vagabundo não. é que... Não, é 1963 Corvette, Corvette é também. outro. Esse é de 63, mais novo né, do que o outro, né? Olha só. Apesar que eu não modelo, eu não gostei, não. Se eu pudesse ter um trem desse aqui, eu não queria, não. É, é um carrinho pra, pra construção. Pequenininho, só, pequenininho né? é bonitinho, é, né? Mas... Esse aqui também é o no nome. Eu gosto das coisas grandes. É, deixa eu ver. É, carro, né? Uh, deixa eu ver aqui. Deve ter o nome desse trem aqui também, ó. Olha só, é um, é um Crisley Chrisly Power. Arroz está dando um toque também para acessar o canal dele também, lá, divulgando o canal do ah, Boine aqui. Ah sim, pode falar, irmão Qual que é o nome lá? Você já tem? É cantinho, é cantinho da Rosa Oficial. Cantinho da Rosa Oficial. E é, já, a, a, O que, que você já tem lá? Fala um pouco para nós aí. Ah, tem, Isso aqui é um das primeiras da fórmulas. Que... É, tem as receitas, tem algumas receita, coisas de livro de receita. Tem, receita tem a participação aí. do Ricardo, esposo dela, né, em caso sou eu, fazendo uns, uns desenhos lá. Inclusive, então, eu, é eu, eu, eu também tenho um livro de receita dela, uns, uma, umas receitas maravilhosas. O pessoal eu. que é, acessar o canal não vai se arrepender, não. Porque é, inclusive é, faz, faz uma. Faz, é, o pessoal boa. da região de Ribeirão Preto. Se quiser fazer algumas receitas e convidar para comer, não, não, faço, não faço discriminação de ninguém. Eu vou na casa de cada um, tem que se levar o ano todo. Tem receita de aqui, afogado de... Deixa. de, de... Ah. É uma das primeiras Fórmula 1 Panameira. Panameira, tem ah, as novidades. Maravilha, é uma Ferrari, né? É isso? É, é, é, Fórmula 1, um, né? Ah, então, é só acessar. Qual que é o nome lá mesmo do canal? Pode falar? É Cantinho, Cantinho da Rosa é Oficial. Cantinho da Rosa Oficial. É. Certo, isso aqui é uma Ferrari, que é o símbolo do José Paulo Ferrari, isso aqui, isso aqui já é um pouquinho mais moderno, que é a Maroca. Maroca? É, a Maroquinha. Isso é aqui não é na é Chevrolet Mar... ou não? Eu sei que a marca é Maroca. Ah, a marca dela. É com Maroca. Ah, é Maroca. Boa, então, <risos> deixa eu ver se tá marcando aqui embaixo. Olha só, olha, tem o um selo da, da, da, da. Acho que é Volkswagen isso aqui ou você, moleque? Volkswagen. Volkswagen. Olha essa. A Marocca acho que é da Volkswagen. Que legal, velho. Olha só. Esse é, negócio é desenvolveu legal. tanto que na, na minha época tinha só acho que três caminhonetes famosas. Agora tem um monte aqui. É. a gente vai ficando mais novo. <risos> aí vai chegando um monte de coisa. Esse aqui é o pelo menos. É o fusquinho antigo. Olha ah, isso aqui. Isso aqui é sucesso no mundo inteiro, hein? Olha isso, isso aqui nem se for o velho, o novo, o moleque, a criança, sempre alguém conhece. Um Você lembra teve um, teve um já, né Ricardo? Ah, uns tive quase 10 de fosquinhos, uns é, então. seis, sete. Eu lembro daquela, muito. eu lembro daquela encrenca, não sei se vocês lembram, da tal Sim. de Gordini. Rapaz, o trem daquele pegou fogo e de, de, de, comigo <risos> dentro. Gordini, Dolfini. Eu comecei a sentir chá de carne, de, cheiro de churrasco, mas o trem tava pegando fogo Ué. lá atrás. Gordini, Dolfini, esse aqui é um dos primeiros bombeiros que saiu. Ah, um bombeiro. Olha só, Ixi, isso aqui com será isso, hein? Olha a cara do bicho, rapaz, que coisa legal. Olha aí, tá pegando mesmo, Ricardo? Tá, tá pegando. Olha tá. Aí. Hum, a molecada fica babando com isso aqui, hein? Na nossa época tinha de fazer, de fazer furinho, é, aquele caminhãozinho de lata de sardinha, quando tinha, né? É, quando não, é aquelas brincadeiras de sabugo de milho, você lembra? É, então. Ele não, ele não lembra, ele falou então porque não lembra mesmo. Vai, <risos> isso aqui é um bombeirinho, mas é, já é mais um pouquinho mais moderno. Deixa eu mostrar o... Mostrar o... Vai, vai, mostra lá, vamos ver. Não, mostra. tô mostrando o semigrafista aqui, ah. lá no espelho. Ah. Já é um pouquinho mais moderno esse bombeiro aqui, ó. Ah. Do, que esse, do que esse aqui, ó. Esse aqui já é mais antigo, esse aqui já é mais moderno. Olha aí, ó. E aqui embaixo agora tem a Ferrari, né? Hum. Que é a minha coleção da Ferrari, Vai a Fórmula eu. 1 Grande. Fórmula 1 Grande, a Ferrari, a Ferrari, maquete de Ferrari pequeno lá. Todos esses é a Ferrari. Maravilha, olha só. Então. É muita coisa. hein? quantos anos fazendo essa coleção aí, José? Ah, vem uma longa.. Isso aí é uma longa história, viu? É, né? De Você muito também tempo. tinha disco, colecionador de disco, Zé? Eu tinha 880 LP de vinil. Mas tinha de tudo também, né? Tinha, é. aí eu desfez tudo pra.. Mas é, o Milionário é rico, essas coisas tudo. Tinha aí. coleção completa deles. Ah. Ah, mas então e... é uma ação que hoje vale uma, uma coleção dessa, vale muito dinheiro, né? É, então. E agora aqui, ó. Aqui também tem uns, uns carros grandes que toca ação, é DVD, é, rádio AMFM, é, toca música, toca CD e esses aí já são mais grandes, né, já são mais modernos, né, que é Lamborghini, caminhonete. Esse rádio AMFM aqui é uma chimbiquinha, uma charanguinha. Na época falava charanga. Charanga, É, eu ouvi falar muito isso aí. Aqueles, aqueles calhambeques de, de manivela na frente. É, então tinha manivela que é finalizado. Mas deixa eu te falar uma coisa aí. Você é um homem de Deus hoje, você aceitou Jesus. Graças a Deus. E, e qual é aquela mensagem especial que você deixa para aquela pessoa ainda que não, não aceitou Jesus, não sabe, não conhece o evangelho da palavra de Deus? Bom, é, é, ele não sabe o que está perdendo, porque. A pessoa que segue o caminho de Jesus é um caminho bom, é um caminho estreito, mas é, é espinhoso, é duro, é, tem muita luta, muita batalha, mas a gente sabe que as lutas e as batalhas um dia vai cessar, porque Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é tremendo. Agora, o um caminho largo, que é o caminho da perdição, que é o caminho do mundo, ele é um caminho sem volta e quando a luta vem, a luta, a luta nunca termina. Ela nunca vai terminar. Agora, com Deus na frente, os anjos acampar ao redor, a gente sabe que a luta vem mais fácil que é passageira. Amém. E eu creio que ele é um Deus Um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que entrou dentro da fornalha, é, junto com aqueles três rapazes, um Deus que, que entrou na cova do leão junto com, com Daniel. Então, é um Deus que faz tudo. Um Deus que é, a gente só tem vitória com ele. A gente só tem a ganhar com ele. E a gente não quer perder. E mais importante, além disso, no final de tudo, quando a gente terminar a batalha aqui, a gente ganha salvação. que Ao contrário da pessoa do mundo, que não vai ter salvação tá para eles, entendeu? Então, tá sempre o caminho de Deus que está no caminho certo. Tá certo. Gostaria de mandar um abraço também para o pastor Antônio Souza Filho, né, de Ribeirão Preto, que ele acompanha sempre o nosso trabalho, inclusive, está é, orando sempre pela sua vida. Gostaria que você mandasse um alô para ele também. E... Também é Alencar, nosso amigo Alencar, e os demais, né? Você que acompanha nosso canal, meu agradecimento por estar sempre aí nos privilegiando aí com a sua audiência, né? Porque lá, lá na Rádio audiência, aqui também você está nos assistindo, então é audiência também. Um abraço a todos, não se esqueça, que estou todos os dias na Rádio Saudade do Sertão, sertão.net Suas é, considerações é. E eu queria também mandar um abraço também, né, já que está falando em pastor também, para o meu pastor aqui de São Sebastião do Paraíso, que é o pastor Acácio, mais da pastora Marta, são as pessoas abençoadas por Deus, umas pessoas que entendem mesmo da Bíblia, entendem da, da Palavra de Deus, que com Ele a gente só tem que fortalecer. A gente sai de lá, quando a gente vai nos cultos que Ele dá a Palavra, a gente sai de lá fortalecido, sai revestido do poder de Deus e vem para casa alegre. Por isso, e os demais pastores, que também são muitos, né, então... Eu mando meu abraço também. Amém. Deus abençoe. Um abraço. É um beijo bom.